Cláudia, super bom dia, super obrigada por estar aqui comigo. A Cláudia é diretora da Universidade Corporativa da Leroy Merlin, é uma profissional formada em administração de empresas pela Universidade da Amazônia, com MBA em gestão estratégica no varejo pela STM e com especialização em educação corporativa pela FIA. A Cláudia está... Atualmente na Leroy há 10 anos e é responsável pela universidade corporativa, com foco na aplicação de programas que levam as competências das equipes e estimulam a eficiência coletiva e a prática dos valores, com olhar sempre para o humano. E, e agora, chegar nesse nesse ponto né da, da empatia e da confiança, principalmente no mundo de gestão, é difícil, né? O que, que vocês têm feito, talvez na universidade corporativa, para contribuir? Porque a gente está falando de relações humanas. Né? E principalmente nesse momento da pandemia, é, provavelmente teve um momento de muito medo, de muito estresse, de muita ansiedade, que faz com que exatamente as pessoas se resguardem, né? que elas reajam e não que elas colaborem. Então como foi este momento de transição? Porque ok, hoje a gente tá, e, e que lindo você me falar Que vocês estão trabalhando através de empatia e confiança, uhum. mas existe talvez um caminho né? E são 10 mil, mais de 10 mil colaboradores, é muita é muita gente, a gente Tudo bom, Lígia? Primeiro, muito obrigada pelo convite e que bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje, super obrigada é, eu, eu coloco para você, uh, bom, Lígia, não foi uma construção de agora, né? Uhum. Não foi uma construção que não, não, não aconteceu isso agora. Ah, chegou a pandemia, então agora a confiança, agora a empatia. É um pouco da cultura mesmo da própria Leroy. Né? Então, tudo que nós caminhamos ao longo desses mais de 20 anos no Brasil, né? Que a Leroy está no Brasil há mais de 20 anos, então... Uhum. Tudo que a gente vem construindo ao longo do tempo, agora a gente conseguiu colocar em prática, é mais evidenciado, mas é uma construção de cultura mesmo. Então, tem uma coisa que é importante que a gente sempre falou, que é a questão do Líder 3.0. O Líder 3.0 é um, é um trabalho, é um conceito que a gente fala desde 2016. Então, desde 2016, com o primeiro workshop, falando um pouco de liderança sem crachá, como que eu trago essa pessoa. Então, você não, não precisa ser um diretor e um gerente, mas você tem que ser um colaborador que tenha um projeto e você vai entregar. Que então, você é líder sem crachá. Essa fala, a gente começou a trazer é, desde 2016, trazendo com esses workshops. E aí a gente levantou seis competências e começamos a falar dessas competências, colocamos no, no nas avaliações, né, que a gente fala na jornada de desenvolvimento do colaborador, então a gente colocou dentro das avaliações e aí a gente traz o conceito desde uns dois anos pra cá, um conceito que a gente chama de é, características do líder ADO, que nós fazemos parte de um grupo, que é um do grupo ADO, como se fosse uma a Hold e as demais empresas, e aí nós temos lá quatro características que a gente vem falando muito, que é, que eu sou o líder, todo colaborador, ele é líder do seu espaço, eu hoje sou, tenho uma missão de diretora da Universidade Corporativa, eu sou líder desse dessa área, mas eu sou líder porque o meu escopo é um pouco maior, mas se eu fosse assessora de vendas, vendedora de projeto na loja, eu seria líder também do meu linear, do meu espaço, do meu território. O que muda é só a amplitude, o tamanho do espaço que a gente cuida, né? E aí a questão do, do 100 mil líderes, a gente fala da, das características do adeu em quatro características. Uma que é aberto, a outra que é impactante, autêntico e interdependente. E a gente vem falando com as nossas equipes sobre exatamente essas quatro características nesses últimos um ano e meio, né? Vem falando. E agora ficou muito evidente a questão da interdependência. Como que a gente faz a questão da interdependência? Porque hoje eu não faço nada sozinho. E nem eu, nem a loja, nem o colaborador que está trabalhando lá na... Bom, chegou produto na logôndola, tem que colocar o produto para venda, eu não faço nada sozinho. Então agora a gente consegue tangibilizar quais são essas quatro características. Então eu vejo que é um caminho construído até esse momento. O mundo VUCA, como a gente fala, ele, ele está aqui e ele será esse mundo. Então, a gente prepara os nossos colaboradores assim. Tivemos algumas práticas, vou falar algumas práticas mesmo na pandemia, o que, que a gente fez. É, falando da parte mais soft de preparar mesmo a mesma equipe, a gente tomou uma decisão de preparar duas, duas grandes frentes. primeira a liderança e segundo, todo o RH. Porque o RH, ele é o ponto focal, tanto para a liderança, quanto para a equipe. Então, ele é como se fosse o elo entre o líder e a equipe. O líder estava apreensivo no momento da pandemia, a loja fechada que eu faço com o colaborador, mando para casa, não mando, desconto as horas, não desconto, deixo em banco de horas, é, o colaborador chorando porque o marido perdeu o emprego, o que, que eu faço? Então, a primeira coisa foi preparar esse líder, ouvir entender e tomar algumas ações, tivemos ações práticas, como por exemplo, a questão da cesta básica, a gente reforçou a cesta básica, porque sabe que os colaboradores agora tem mais, os filhos estão em casa, eles não se alimentam mais na escola, se alimentam em casa, a gente reforçou uhum. a cesta básica, então pensamos naquilo que é bem básico mesmo, é, mandamos também, As mães né, com filhos até até 10, até 12 anos Elas recebem um auxílio Então as mães elas receberam um auxílio nos primeiros meses A gente fez uma jornada de consciência econômica Porque a gente sabe que o colaborador A colaboradora, por exemplo, da nossa loja Tem um marido que trabalhava com motorista de aplicativo, por exemplo Caiu muito, ele praticamente perdeu o emprego Então o que que nós fizemos? Então, fizemos, falamos, olha, tem uma jornada da consciência econômica, então o que você faz com o seu dinheiro, como que você prepara, como que você é, se organiza né, para lidar agora com esse momento. Então, a gente fez, tivemos várias ações nesse grande momento. Uma delas que se destacou é, foi o PAP. PAP é um programa de apoio psicológico para os nossos líderes e para o RH. Porque a gente percebia um nível de ansiedade alto De motivação alto Porque as lojas abriram E aí o movimento começou Então ansiedade alta Só que nunca esquecendo da segurança das pessoas Então o PAP foi um programa Que nos ajudou a colocar as pessoas mais no equilíbrio então, a gente deu esse apoio né, Junto com uma rede parceira nossa é, Para todos os nossos líderes e para o nosso RH Em um e, e, e também paralelo a isso, a gente fez uma jornada para todos os nossos, uh, as nossas RHs, cada loja tem uma RH que é esse ponto focal, então a gente escreveu uma jornada de preparação de soft skill, de preparação de, a gente fala que foi de armadura, a gente quis colocar uma armadura nessa RH para que ela fosse empática, mas também que tivesse uma, uma, uma mola propulsora para ação. E não somente empática, né? Não somente receber, mas sim ajudar a, a esse colaborador. Mesmo que às vezes ela estivesse passando pelo mesmo problema do colaborador. Mas como eu ajudo, né? Quando eu quando estou eu tô, eu, eu tô com o mesmo problema. Então, a gente fez uma jornada para elas, para elas, porque a maioria são mulheres, né? Mas uhum. para eles a equipe de RH, para que eles tivessem essa robustez de suportar tanto a ouvir os líderes e de ouvir também a equipe. Então a gente fez uma jornada que são vários encontros, vários encontros de conversa, de, de ensinar na prática, prática de meditação, as práticas de estar presente, a prática de ouvir genuinamente, a prática de se colocar em ação, então a gente fez essa jornada e tem, tem, ela ainda está caminhando, porque vai até o final do ano, e tem dado muito certo, a gente percebe as pessoas com mais força para poder lidar com todo esse movimento. Então, as duas frentes que a gente trabalhou muito foi o cuidado básico, eu falo, se fosse uma pirâmide de Maslow, né, então o cuidado básico, alimentação, segurança, saúde, mas também pensar no psicológico, pensar como essa pessoa chega para trabalhar, como ela chega para fazer uma videoconferência, como que ela chega para uma reunião virtual, então o que, que a gente, como a gente preparou. Vou te contar assim, é, tentando resumir uma uma das ideias que a gente chamou de festival de aprendizagem uhum. festival de aprendizagem, ele, ele saiu, Lígia, uh, logo na primeira semana da pandemia Então as lojas estavam fechadas, algumas né, fechadas ou, ou com horário reduzido E aí a gente soltou o festival de aprendizagem Uma hora de live falando sobre algum tema que tivesse doendo Então a gente trouxe... Liderando na crise, então os líderes começaram a ouvir e começaram a prestar atenção Como que eu lidero na crise? Eu preciso de alguém E a gente sabe que saiu muito conteúdo na mídia, saiu muito conteúdo gratuito Mas quando a Leroy fala para os seus colaboradores, eu sei que essa é uma fonte segura Então os colaboradores, eles assistiram e se inscreviam para poder participar dessa live Então a gente fez essa live falando tanto de é, resiliência na crise, liderando na crise Abordamos, abordamos consciência econômica e fizemos uma escuta é, dentro da com as pessoas que trabalham no nosso corporativo que estão trabalhando em casa. E, e ela, elas, porque foram as mães, pediram muito uma live específica falando mães com dupla jornada, porque é muito difícil para a mãe lidar com o filho, é, é o filho é uma videoconferência, é uma reunião, é o chefe que chama, então como que eu lido com isso? Então, essas lives, elas foram muito moldadas à necessidade do público. Então, essa foi uma das iniciativas bem bacana que deu muito certo. Né? Que deu muito certo também. Bom, e é, que muitas outras também, né? mas essa é a mais impactante. A mais impactante. Não, super, incrível, Cláudia, tudo que você trouxe aqui. E você acredita que isso é que, que é uma tendência? Porque a gente está falando muito de uh, para que os nossos né, executivos, colaboradores, líderes performem, a gente precisa cuidar deles de forma integral, né? O que você trouxe aqui um pouquinho então quando a gente fala de pessoas que estão entrando no mercado, né, e a gente tá ali focado na nossa competência ou naquilo que a gente deseja se fortalecer tecnicamente, o quanto você também hoje, né, com esse olhar e talvez esse cenário que a gente está vivenciando que é complexo, ele ele sempre foi complexo, né, uh, mas hoje está permitindo que a gente trabalhe outras Competências, né, que são as soft skills, cada vez mais Então o que, que você diria para esses profissionais que estão entrando no mercado O que, que eles precisam fortalecer e ter né, A partir do momento em que eles entram Aí no, numa nova carreira é, Eu... eu... Bom, eu vou, eu vou, seriam várias, mas eu vou reduzir para três. Acho que tem três pontos que são os mais importantes. O primeiro dele é que nenhuma máquina vai substituir, que é a inteligência emocional. A questão da tomada de decisão e, de, e da inteligência emocional é saber... Utilizar a sua inteligência emocional nos momentos bons Porque acho que daí todo mundo tem uma inteligência emocional alta Mas a gente coloca a prova num momento tão atípico como a gente passou agora Que é o momento da pandemia Então os líderes que melhor se saíram, os líderes e os colaboradores Aqui eu falo de, de todos os colaboradores os profissionais E até mesmo na nossa vida As pessoas que melhor têm se saído nessa, nesse momento São os que têm inteligência emocional alta né, alta e que trabalham a inteligência emocional, sabem da importância dela. Então, acho que o primeiro ponto para tudo é a questão da inteligência emocional. Isso é para a vida, né, não é só para o trabalho. O segundo ponto, eu falo que é a colaboração. Acho que a colaboração, é, é a ideia do juntos somos mais fortes, né, é, parece que é um jargão, mas ele é muito real. Hoje a gente percebe, independente de estar presente, junto, lado a lado, fisicamente ou não, cada vez mais a colaboração é grande. Vou te dar um exemplo sobre colaboração, que pra gente foi assim, fantástico. Quando começou a pandemia, muitos dos parceiros estratégicos da universidade corporativa, os provedores de conteúdo tal, começaram a conversar, a gente começou a conversar. E aí, e agora? A gente vai parar, não vai parar, não sabia, estava muito incerto. A primeira coisa que nós fizemos foi uma questão de colaboração. É, o que eu tenho para te oferecer e o que vocês têm para me oferecer? E aí, eu, a gente recebeu, né, vinda dos nossos parceiros, mais de 145 conteúdos gratuitamente para colocar na no nossa LMS, na nossa plataforma de aprendizado e disponibilizar para o nosso colaborador. Isso foi um dos pontos altos da, da virada de chave de preparação para o nosso colaborador. Em contrapartida, nós também... Fizemos a nossa parte, alguns parceiros estratégicos que não poderiam perder a nossa conta, a gente também não, não rescindiu a conta, não fizemos nada, por quê? Porque é uma questão de parceria, é a colaboração. Então, ora, você me ajuda com o que você já tem e ora, eu te ajudo com aquilo que eu também posso te oferecer. Então, acho que isso é um exemplo prático do que é colaboração. Né? Então, nunca foi tão importante ser colaborativo como agora. É, eu vejo quem trabalha com na área de TI, por exemplo. Se a gente tem um problema na TI, é um problema de uma calculadora, vai, uma calculadora que eu vou colocar no site. Tem um grupo, ele é, é um grupo nacional ou internacional, você coloca lá. Alguém sabe como fazer isso? E aí já vem várias, várias uh, respostas e aí você sempre evolui as ferramentas que você tem na, nas mãos. Isso já acontecia muito no mundo digital e nessa área de TI. E agora se expandiu para as outras áreas também. Então, ser colaborativo, para mim, eu acho que é uma das, um dos pontos mais fundamentais. A gente sabe que quando você tem uma equipe preparada e uma equipe multidisciplinar, cada um se ajudando, o final da obra é muito melhor do que uma pessoa fazendo. Então... Esse é o ponto. E o terceiro que eu falo que e eu falo para minha equipe e falo para todos, é o teste learning. Testar, testar e não ter medo. O frio na barriga, a gente precisa ter, mas é um frio na barriga de felicidade. Não pode ser um frio na barriga de medo ou de ansiedade. Né? Você tem que ter aquele frio na barriga que te move para você testar coisas novas, aprender e aprimorar. E aí eu vou, vou te falar que esse festival da aprendizagem que a gente fez que Foi um grande sucesso Foi uma iniciativa, uma ideia, numa reunião De uma pessoa que viu uma live acontecendo pelo Instagram E falou, Nossa, olha que legal essa live que o, a, a, a, uma conta lá está fazendo né, Uma empresa está fazendo E se a gente fizesse uma... É verdade, vamos testar? Vamos Testamos a primeira, testamos a segunda testamos, Deu certo, a gente aprimorou E agora a gente vai... Para a segunda versão, qual que é a segunda versão? Deu certo até aqueles dois meses, agora a audiência começou a cair, a gente vai passar para um modelo diferente, então testar, ousar e não ter medo de errar, porque o erro ele vai te dar só ganho, ganho de aprendizagem e ganho de melhorar, né? melhorar cada vez mais, então acho que são três pontos que eu não deixaria de falar, de falar. inteligência emocional, colaboração e o teste learning. É, quero contar assim rapidamente também para você uma prática que o nosso time da Universidade Corporativa fez E que eu falo, para mim foi, acho que tem 10 anos de empresa, né? Foi um dos cases mais interessantes que nós testamos e deu certo No momento a nossa equipe é muito remota Então assim, a Universidade Corporativa, eu tenho heads, líderes que cuidam de academias mas cada um trabalha muito separado. Um cuida da academia de vendas, academia de liderança. Academia... E aí eles visitam as lojas, apadrinham as lojas e a gente se encontrava uma vez por mês. Na pandemia a gente começou a se encontrar muito mais, porque era digital, o que, que a gente vai fazer? Vamos construir junto. E a gente começou a se encontrar é, no mínimo três vezes na semana. Agora a gente se encontra uma vez por semana, mas logo no começo da pandemia, três vezes na semana. Foi a primeira reunião, foi boa Foi a segunda encontro, foi bom No terceiro encontro, eu tenho uma pessoa na equipe Que faz meditação E aí a gente falou assim Bom, a gente tá tão agitado Você não quer fazer essa meditação pra gente hoje? Aí a Fernanda a nossa A nossa mestre em meditação Falou assim, vou fazer então uma prática De 15 minutos com vocês É reunião de uma hora 15 minutos da reunião, ela fez a prática de meditação Lígia eu era cética quanto à meditação, mas quando ela colocou a meditação e a gente continuou a reunião, acho que foi a reunião mais produtiva que a gente teve. E hoje é uma prática que a gente adotou em todos os nossos pontos semanais. 15 minutos iniciais é a nossa meditação, a gente já sabe, e depois a gente discute os assuntos. Então, a nossa reunião começa na segunda-feira. Geralmente, segunda-feira, você vem de um final de semana, ou você começa meio... Meio um chin, você começa muito agitado, tem muita coisa para entregar. A meditação traz um estado de presença para a nossa equipe, que hoje a gente tem conseguido vários resultados, muito tranquilamente, eu digo para você, tranquilamente mesmo, com muito trabalho, mas a gente no estado pleno né de, de entrega. Então, acho que essa é uma das práticas mais interessantes que a gente fez nesse momento da pandemia. E aí, Cláudia, eu te pergunto, mas a gente sempre né, faz a faculdade, sai da faculdade, começa o mercado de trabalho e hoje você é diretora de uma universidade corporativa, me conta um pouco sobre isso né? é, A gente sempre acha que termina a faculdade, termina de estudar e acabou e é por ali né? quando a gente é criança eu vejo os meus filhos hoje falando isso nossa faltam tantos anos eu vou parar de estudar, eu vou... não vai não, não vai, vai continuar ao longo da vida e é o life long learning, né, que a gente fala tanto uhum. que a gente incentiva e fala para todos os colaboradores e para todo mundo. A aprendizagem, ela acontece todos os dias, a todo momento e, e sempre. E aí, fazendo um gancho também, que eu tô 10 anos na Leroy Merlin, né, completei 10 anos, na Leroy, quando a gente completa 10 anos, a gente ganha um tijolinho. Né, um tijolinho, eu estava louca para ganhar esse tijolinho <risos> e aí, ganhei o tijolinho da Leroy Merlin e falo, eu comecei na área de negócios então eu comecei como gerente comercial então falava sobre administração, via números, conta de gôndola, o que, que o cliente está precisando. E hoje mudando de área, é, como que a gente precisa fazer essa mudança virada de chave e aprender com tudo isso. Aprender com as pessoas, no informal learning, no formal learning também, o quanto isso é importante para essa bagagem. Né? Então hum, tá por... estamos aí. Não, E ainda mais agora, né? a gente fala, poxa, a gente está aí num, num cenário que a gente nunca imaginou. Nessa pandemia, né, um cenário uh, volátil, complexo, intenso E quais são né, as principais habilidades que estão que sendo valorizadas neste momento? E aí eu volto, você falou sobre a Leroy que você está aí há 10 anos E é uma empresa que tem 42 lojas distribuídas né, em território nacional Quase 10 mil funcionários Você ganhou um tijolinho Mas a gente percebe que mesmo com toda essa pandemia né, As obras continuam Ou seja, tem aí até a economia do país tá prosperando porque a gente vê é, Que as obras continuam é, em ascensão né, A construção está indo bem Mas como vocês trabalham? Né, os, a sua equipe e todos esses profissionais neste momento desse cenário tão incerto? É, eu, eu eu trago aqui do, dois elementos, né? primeiro o nosso trabalho interno como colaborador Leroy Merlin e também o trabalho, não o trabalho, mas a relação do cliente com a própria casa. O que a gente percebeu é que nós tivemos um momento de praticamente 10 dias, vou colocar assim, foram os 10 dias mais uh, fatídicos, né? os 10 dias mais uh, impact com muito impacto, que foi quando algumas lojas fecharam e eu, a gente não sabia se a loja ia ficar aberta ou não, quem era grupo de risco, o que fazer, acho que essa primeira movimentação, que foi o momento do choque. E, e aí, logo depois desses 10 dias, mais ou menos, a gente começou a perceber a relação do próprio cliente com a casa. Então, assim, qual a relação que eu tenho com a minha casa hoje? A gente fala assim, que a, a nossa casa era para morar e hoje a nossa casa é para viver. Então essa, essa diferença de morar e viver trouxe para nós um, uma coisa muito importante que é a empatia Porque uhum. muitas, das, muitas das pessoas, né, dos nossos clientes hoje, passam pelas mesmas coisas que os nossos colaboradores Nosso colaborador é pai, é mãe, tem filho estudando em casa, precisou adaptar sua casa para poder receber essa é, ter aula online ou para não ter aula é, se tinha um ajudante em casa, alguém ou um avô, alguém que cuidava das crianças, hoje não tem mais E aí a gente criou esse vínculo diferente com a relação com a casa e o nosso próprio colaborador com o cliente Então a gente percebeu uma mudança bem grande até do comportamento de atendimento ao cliente e tudo mais Então isso trouxe para nós um momento muito especial na Leroy Merlin, que é o nosso propósito A gente fala que a Leroy Merlin é a casa da sua casa então, hoje a gente está ligado totalmente com o propósito da Leroy, ajudar os, os nossos clientes e colaboradores a terem a casa da sua casa, né? a ser a casa da sua casa. E aí a gente tem feito isso e a gente tem o é, um número de clientes nas lojas aumentou muito nesses últimos tempos. Eu convido aqui a todo mundo a perceber o que, que não fez na sua, na sua casa nesses últimos meses. Alguma coisa fez Comprou uma cadeira, comprou uma mesa, colocou um quadro, uma almofada Fez uma pequena reforma, porque a relação é outra Então eu acho que esse foi a primeira, a primeira grande virada de chave Porque quando o cliente muda, a gente também muda né? então A gente também muda a nossa relação E essa questão de estar todo mundo no mesmo barco Cliente, colaborador, somos todos seres humanos Então essa a, a empatia foi muito, muito providencial Outra coisa é preparar, a, preparar as nossas equipes, né, com esse olhar. Então, como que a gente preparava? Porque nós temos a loja que atende o cliente, está aberta, a relação do e-commerce que teve uma relação, que teve uma, uma uma exponencialidade muito grande nas vendas, porque todo mundo buscou comprar também sem sair de casa. Então a gente teve um trabalho muito forte no e-commerce. É, os, o plano que a gente tinha para três anos, para atingir em três anos, ele tá sendo, vai atingir esse ano. Por quê? Porque a relação mudou e a gente começou a, a, a trabalhar mais com o digital. E como preparar os colaboradores? Como preparar uhum. o colaborador para isso? É, no nosso próprio time, a gente teve a virada do home office. Acho que muitas empresas passaram por isso, né? Tiveram a virada rápida para o home office. E nós também. Forçadamente tivemos essa virada E foi muito positivo A gente estava num ensaio Então uma vez por semana, fazia o home office E aí agora todo mundo entrou no home office e a gente aprendeu a trabalhar é, em casa Aprendeu a trabalhar é, remotamente Então teve uma, uma questão da, da questão das ferramentas digitais Que foram muito importantes As pessoas estão mais, a, mais preparadas para isso é, Aprenderam, né? a gente começou a ter uma, uma, não é uma preocupação, mas a gente é, tirou a preocupação, na verdade, a gente se errar, se passar um filho aqui correndo, se cair a conexão, não tem problema, isso é muito aceitável, então a questão de tudo perfeito, nem sempre a embalagem é importante, o que importa é o conteúdo, então a gente aprendeu muito com isso, e a gente aprendeu uma das coisas mais importantes, eu falo que são várias dentre elas, mas uma das mais importantes, que é a relação da confiança. Então, ter a confiança, não confiança de que o colaborador está trabalhando, porque ele está em casa, não é isso. É a confiança na entrega. Então, eu tenho a confiança de que é, tem um projeto que está com uma área que não é a minha área, ele vai entregar e eu vou confiar que ele vai me entregar aquele projeto, não vou ficar supervisionando a todo momento. Então, acho que é essa grande virada de, de chave para a nossa, para a Leroy Merlin então Hoje, se um colaborador Ou alguém de uma outra área Levanta a mão para fazer um projeto Em prol do cliente ou do colaborador A gente fala, ok, vamos testar Que legal, deu certo, segue Não deu certo, não tem problema A gente volta e refaz Então, acho que a prática da confiança A pandemia trouxe a prática Daquilo que a gente sempre falou E sempre teve no PPT e sempre estava na parede E agora a gente pratica Muito mais isso, né? Então, Cláudia, resume essa frase, duas coisas, primeiro, empatia e segundo, a confiança Acho que foram as duas coisas mais importantes que a gente aprendeu e tem praticado nessa pandemia Muito bom, que incrível, é, Cláudia Bom, eu, eu não posso nem dizer, né? Eu sou super fã e sou, inclusive, é. a gente tem aí... Né? projetos e eu dou aula também de meditação em algumas iniciativas para treinar a inteligência emocional né? então para mim é algo que, que vem junto, mas como eu estou aqui só de ouvinte a minha pergunta final para você é, de tudo isso que a gente está vivenciando e né, de tudo que vocês trouxeram Incrível esse olhar né, Do aprendizado, da aprendizagem Eu sempre falei também para todas as minhas equipes Eu falava assim, vamos errar, mas vamos errar rápido Porque eu sempre trabalhei globalmente Eu falava, a gente é muito pequenininho Ou a gente faz algo de grande impacto para poder aparecer, porque se você ficar flat ali Talvez ninguém te veja E se a gente errar também ninguém vai ver Mas se a gente acertar vai dar muito certo E eu acho que todo mundo está tendo essa oportunidade Nesse momento, né? E aí para isso a gente precisa de líderes, que é o que vocês vocês trouxeram, né? a intenção da, da Leroy é de formar líderes independente dos cargos hierárquicos e provavelmente a não só formar este líder, mas entender que o aprendizado ele é contínuo, afinal vocês têm né? uma área, uma educação corporativa para essa esse aprendizado ser contínuo mesmo depois que a gente se forma, talvez, em uma disciplina ou outra. Então, qual a sua mensagem final para os futuros líderes que estão chegando? O que, que eles precisam ter ou desenvolver desde o momento em que eles estão na, na universidade? O que, que você uh, traria de insight para essas pessoas que estão chegando? É, bom, eu acho que a gente tem uma coisa na Leroy e que tem muito a ver com comigo com certeza é, Que é a questão dos nossos valores, Então, eu acho que a liderança ela vem da prática dos valores Então assim, aprender sempre, ouvir, estar aberto é um dos pontos fundamentais é, para a liderança e também liderar a partir dos nossos valores, né? Então, é, quais são os valores que, que eu tenho dentro de mim e que são é, compatíveis né? com a própria organização que eu vou colo colocar ele à prova agora, que eu vou colocar ele exercitando ele no meu dia a dia, na verdade. Então, acho que é resgatar esse valor que a gente tem, né? É, dentro de cada líder, de cada colaborador, de cada pessoa. É, quem sai da faculdade, acho que a gente sai, é, não é quem sai da faculdade, porque eu, quando eu saí da faculdade eu tive a mesma, a mesma impressão, né? então a gente sai com assim, pronto, agora eu bebi de todo o conteúdo, eu já estou cheia de, já li todos os livros que me recomendaram, agora eu vou colocar pra, pra, em prática, tudo aquilo que eu posso colocar em prática. É, acho que essa é energia que a gente tem que levar, eu falaria para eu falaria os nossos líderes e para os nossos futuros, Uh, futuros profissionais tragam essa energia, mas não esqueçam de uma única coisa, de que errar é permitido, de que é possível você errar e que é possível você errar e pedir desculpa e voltar e fazer de novo, que é a tal da vulnerabilidade. Acho que um dos pontos mais altos que a gente teve no, nos nossos programas e quando a gente fala com o líder, a gente fala com o líder de mais de 20 anos de carreira e, e líder que começou tem um ano de liderança a questão da vulnerabilidade, ela gera confiança. Então, aí a gente volta no nosso primeiro ponto. Então, como que eu gero uma confiança com a minha equipe para que eles me reconheçam? Mostrando que eu sou humana. Mostrando que eu sou humana tanto quanto eles. Mostrando que a gente pode errar. Mostrando que a gente pode errar, corrigir, fazer de novo e melhorar sempre. Então, acho que uma das coisas mais importantes é ser colaborativo, trazer aquilo que a gente sabe de conteúdo, ouvir a equipe, a experiência da equipe e também ser vulnerável em falar, não, eu não sei, agora eu vou voltar e vou aprender, me explica melhor sobre isso que eu não entendi direito e colocar isso em prática. Então, é, esse é, esse é são um dos pontos. Como learning, eu falo, tô, o, minha mãe dizia, e eu falo isso para os nossos colaboradores, o saber não ocupa lugar. Então, a coisa mais rica que a gente tem nesse mundo é o saber, é o aprendizado, então testa, aprende, nossa, não sei nada sobre data, data driven, o que, que é isso, não sei não. mas eu vou aprender, vou ler um artigo, vou aprender, vou compartilhar, então esse mundo de compartilhamento, de aprender coisas novas e usar em determinados momentos aquilo que você aprendeu é fundamental, como se você estivesse num jardim ou numa horta, conhecendo vários temperos e vários cheirinhos, né? Ah, nossa, esse é o alecrim, esse é o hortelã, mas que momento eu uso cada um desses temperos na minha jornada como líder, como profissional? Então, eu acho que é exatamente esse, eu daria essas, essas dicas, né? Perfeito. É, super obrigada, Cláudia, por todas essas dicas, pelo seu tempo, pelo trabalho que você está realizando né? A gente escutou da, da Singularity o ano passado que o futuro do trabalho né, não é a gente é, aprender para trabalhar para aprender Mas sim aprender para trabalhar, então realmente é algo que com o mundo aí todo em evolução Cada vez a gente precisa adequar o nosso conhecimento e ter essa flexibilidade, né, ter essa inteligência emocional, que é o que você trouxe, que pode ser cultivada através né, da meditação, para que a gente possa colaborar cada vez mais. Então eu super te parabenizo por conduzir esse, esse projeto, agradeço o seu tempo em ter disponibilizado a sua hora para compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento, né? a sua energia e o quanto você inspirou aqui a nossa turma Super obrigada! Imagina, eu que agradeço, obrigada Lígia pela parceria e obrigada pelos ensinamentos né? Porque você tem nos ensinado muito tantas práticas que tem colocado a gente num momento, num estado de presença Onde a gente deve estar, então muito obrigada pela parceria também